Segunda-feira de dólar nas alturas e mercado fraco na bolsa brasileira. Marcado especialmente pelas novas preocupações de desaceleração global, guerra comercial e adiamento da votação da reforma da Previdência. Pois é, para tristeza do Mickey, o dólar fechou em alta de 0,37% hoje, negociado aos R$ 4.16. Aliás, é bom já ir se acostumando com o dólar nas alturas, viu? Pois já tem analista trabalhando com a moeda norte-americana Na casa dos centavos para o final do ano Com relação ao principal índice de ações da B3, o Ibovespa Ele encerrou o dia em leve queda de 0,17% aos 104.817 pontos. E um dos motivos para tanto desânimo foram os números da atividade industrial na zona do euro que vieram bem aquém das estimativas e indicando que as economias da Alemanha e da França estão estagnadas. Além disso, em meio às tensões comerciais entre americanos e chineses, foi noticiado que a Apple vai produzir os seus novos Mac Pros nos Estados Unidos ao invés da China, vaciando ainda mais essa disputa. No Brasil, o presidente do Senado anunciou o adiamento da votação no primeiro turno da reforma da Previdência, que ao invés de acontecer nesta terça-feira, acontecerá na quarta, e mostra que o governo ainda está batendo a cabeça e completamente desarticulado. Agora é aguardar para ver a que custo eles vão conseguir aprovar essa tão esperada reforma. Para amanhã é bom ficar ligado às 8 horas da manhã na divulgação da ata da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que reduziu a Selic na semana passada e indicou que novas quedas ainda estão por vir. A questão principal agora vai ser descobrir qual será o tamanho dessas quedas. Outra divulgação importante que também será feita amanhã é a prévia da inflação de setembro medida pelo IPCA 15. A expectativa é de uma alta mensal de apenas 0,08%. Qualquer coisa abaixo disso, pode indicar um corte mais agressivo para a Selic. Em Nova York, a partir das 10 horas da manhã, na sede das Nações Unidas, está previsto o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Vamos torcer para que ele não queime mais do que já queimou nosso filme lá fora, né? Então fiquem ligados!